Olá pessoal é, Aproveito para falar mais uma vez né? Quem não é inscrito no nosso canal Só clicar embaixo, se inscrever para receber nossas atualizações E clicar lá em cima também no sininho Hoje eu vou ensinar uma magia Para quem é comerciante ganhar dinheiro Eu digo magia, eu não disse simpatia Simpatia é achismo popular Pois bem, vamos a ela Você vai precisar apenas de uma vela laranja de um copo com água, um punhado de feijão, normal né, e oito moedas. Inclusive eu já até deixei pronto aqui para mostrar. Pega o copo com água, coloca o punhado de feijão, coloca as oito moedas por cima, e ao lado acende a vela laranja. Ao acender, isso durante o dia, tá? Não é à noite. Você, inclusive pode fazer de sábado, que é um dia excelente, ou de segunda também né. Acendeu a vela, você vai dizer Salve Santa Sara de Cali Salve todo o povo cigano Salve todos os clãs cigano. Faz os seus pedidos Não peça mal a terceiros Porque muitas vezes a pessoa é comerciante E quer que o vizinho do lado não venda e só ele venda Então não seja egoísta O sol nasceu para boilhar para todos Feito isso, após o feijão inchar você vai ver que vai começar a ganhar dinheiro de fato. Tá? Posterior, você pega as moedas e circule elas. Né? Ou seja, compre alguma coisa, ela tem que circular. O cigano não gosta de energia de dinheiro parada, tem que circular. E nem jogado pelos cantos. Tá? E outro detalhe importante. Fez isto, é... se por ventura o ambiente... É está muito negativo, muito parado mesmo, porque tem comércio que não entra em ninguém. Então, entra em contato comigo no meu WhatsApp, está marcado abaixo, e de repente ele pode, precisa fazer uma consulta, é, porque muitas vezes precisa complementar alguma, o uso de alguma outra coisa. Ou limpeza no ambiente, ou limpeza na porta, ou até mesmo na própria pessoa. Tá? Porque... Isso é algo para quem tem um comércio e de fato não está ganhando dinheiro. Daí realmente deslancha, volta a ganhar dinheiro. Porém, há casos que a pessoa muitas vezes tem algum ejó, digo, algum feitiço, né? Que está amarrando os pés dela, por isso que ela não prospera, tá bom? E até nosso próximo vídeo.